Muito bem, gente! Muito bem! Saudações, saudações a todos pelo Brasil e o mundo, né? É, mais uma vez aí estamos com vocês aqui no canal do professor Boina, né? Hoje, para é, ensinar para você fazer o seu cadastro né? em mais uma plataforma que tem um aplicativo aí para sua rádio, né? É mais uma plataforma aí gigantesca que tem é, alcance em outros países do mundo para você é, colocar a sua rádio e usar os aplicativos deles, né? Trabalhar em conexão, né? Trabalhar em parceria, igual o Radiosnet, tá bom? Por sinal, muito bom, hein? É, eu gostei aí da, é, da do resultado deles lá, muito rápido, né? Muito rápido, muito eficiente. Falar nisso, para você que tem o, o cadastro lá no Cx Rádio que era só plataforma, agora é aplicativo também, viu? É, agora é aplicativo também, você pode é, é, pode divulgar isso na sua rádio. E também pode baixar lá no aplicativo lá do, do CX Rádio, lá no Play Store Lá no Play Store tem um aplicativo, lá você vai puxar lá CX Rádio Você baixa e depois você puxa o nome da sua rádio lá Que vai ficar facinho aí para pegar no seu celular agora, né? Vamos lá, vamos começando então Deixa eu ver aqui o nome dessa plataforma aqui, né? Não, não é isso aqui não é, Puxei o nosso gravador, né? Também não é, deixa eu dar uma olhadinha aqui onde está a Benedita da plataforma, ah, deixa eu ver aqui, ó. isso, olha aí, Rádios Online Brasil, Rádios Online Brasil, é uma grande plataforma aí de rádio que agora você também vai aprender a cadastrar a sua rádio também, né? inclusive eu vou fazer o cadastro da minha própria rádio e ao mesmo tempo vou ensinar a você a cadastrar, e para todo mundo aí, né? os meus clientes, aqueles que vão entrar, né? Daqui uns é, mais alguns dias, é, para você que é cliente de outra empresa, né de outra operadora de sinal aí de, de rádio online, né? Enfim, presta atenção aí como é que você cadastra nessa plataforma maravilhosa aí que tem muitas rádios, tá bom? É, primeiro você vai digitar lá, né? Claro, ó, presta atenção, ó. É, Rádiosonlinebrasil.com.br radiosonlinebrasil.com.br Olha aqui o endereço, aqui gente, ó. Linha azul. Presta atenção aí, ó. Pegou aí, ó. radiosonlinebrasil.com.br Você digita, vai abrir esta página aqui. Esta página aqui. É, deixa eu aumentar ela aqui, porque senão você não vai se identificar. Ela vai abrir dessa maneira aqui, ó. É, vai abrir dessa maneira aqui. Aí você vai lá embaixo... Aqui embaixo você vai ver esse monte de coisa aqui escrita, mas é, você vem no cadastrar rádio. Clica uma vez, vai abrir aí o cadastrar rádio, né? Deixa eu acompanhar meu microfone aqui, senão o som fica baixo. É, não é falha, mas simplesmente porque eu aproximo da tela e o microfone não está no pescoço, né? É, aqui vamos começar a cadastrar, né? Aqui, nome da rádio Eu, por exemplo, vou colocar o nome da minha rádio né Que é Rádio Saudade do Sertão Você coloca o nome da tua, é claro Ó, Vamos lá, então Vamos lá, rádio Deixa eu tirar esses fios aqui da frente Que está me atrapalhando a digitar é, Tá tudo meio bagunçado Nós estamos gravando em sábado à tarde né Você imagina como é que tá as coisas, né? É o dia que era para estar tá passeando eu tô, eu tô trabalhando aqui Vamos lá, rádio Saudade do Sertão. Isso, o nome completo aqui, deixa eu ver aqui se saiu legal. Rádio Saudade do Sertão. O gênero, a minha é sertaneja, é sertaneja gospel, mas eu costumo só deixar sertaneja. É, porque aí o pessoal que procura, evidentemente, vai... Na sertaneja, ele vai achar o gospel e vai ficar, né? Vai gostar e, e vai ficar. Deixa eu ver aqui. Sertanejo, ó. Pronto. Agora, Estado. Eu, por exemplo, estou em Ribeirão Preto, né? Estado de São Paulo. Vamos lá. Vamos lá procurar o nosso Estado aqui. Estado de São Paulo. Já passei até um pouquinho aqui, ó. Cadê o negócio aqui? Eita, São Paulo. Cadê São Paulo, gente? É, Pernambuco, São Paulo, São Paulo aqui, ó. Pronto, São Paulo. Isso, agora o web, website da rádio. Vamos lá, vamos colocar então saudade do sertão do sertão. Www .net www.radiosaudadosertão.net você coloca evidentemente o seu site aí né eu estou colocando aqui da minha né eu vou colocar aqui slogan a mais sertaneja opa errei aqui sertaneja de todas É, aí você escolhe, evidentemente, né? É aquele slogan que você escolheu para sua, né? Deixa eu ver aqui, crie sua rádio completa, ah, divulgação de concorrente, aí não, aí sai fora. É, deixa eu ver aqui o que mais E-mail da rádio. Vamos lá. Vamos preencher aqui. Rede, saudade você então. Arroba com É, alergia atacando uma hora dessa, brincadeira, né? Tempo meio seco ainda. Deixa eu ver aqui, telefone da rádio. Não, cidade. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Tá, Brasil, tipo de modulação. Deixa eu ver aqui. Aí, eu, é, web rádio, é claro, né? É... Descrição. A melhor sertaneja. Gospel. De São Paulo. De São Paulo, cadê? do Brasil, né? Por que não, né? São Paulo é pouco do Brasil. Vamos lá. Aqui, o servidor, o stream, né? É o stream que você usa aí na sua rádio, né? Vamos lá, vamos buscar o stream lá no, no painel. No caso, o stream é esse aqui, ó. O endereço do stream é todo esse aqui que você vai pegar, ó. Ó. Tá vendo aí? Deixa eu só dar uma conferida no gravador Tá gravando normal, né? Voltando lá Na página Tá, o stream vamos colar aqui Cadê meu som aqui, né? É, é Que maravilha De vez em quando falha, né? Esse retorno aqui, né? É, vamos lá, Instagram, Twitter, aí depende de você, né? Eu não vou colocar é, redes sociais da rádio, não, mas você pode colocar, né? Você pode colocar normal, você tem que preencher todo o formulário aqui, olha só, Instagram, Twitter, e-mail, e-mail do responsável, eu vou colocar aqui de novo, aqui que é o mesmo, né? Rede, saudade, você então... Isso Aqui é o logo da rádio Ah, é o símbolo da sua rádio É, você clica aqui Vamos pegar o símbolo da nossa rádio aqui O último cadastro que eu fiz aqui, gente Levou 24 horas só Em 24 horas eles atualizaram Aqui é o logo da rádio, já está entrando lá. Até que entra rápido, né? É tá um site muito bom, um sistema de transmissão muito bom. Olha só, vamos continuar falando aqui, né? Não pega interferênciazinha ali da transmissão do do rádio aí do lado ali, já vai, vai é, capturar direitos autorais aí, não vem muito, né? Eita, mas aqui você clica aqui, ó, li, concordo com tal, tal, com os termos e tal. O que, que é isso? logo deu algo inesperado? O que, que é isso aqui? Ocorreu é um erro? Não, então. É, é... é que está muito grande, né? Então vamos lá, pegar o um menor. É aquele que deve estar me... tá muito grande. Vamos lá, pegar nos ícones aqui que deve ter menor. Ícone tem vários, vários tamanhos. Esse 144 é o suficiente. Vamos ver. Vamos lá. Eu creio que já deu certo, né? É, agora, enviar. Nome do responsável. Onde é que... É, mas eu não vi nome do... Ah... Nome do responsável. Esse aqui, ó. Veja aí, ó. Agora sim, acho que deve ter dado certo. Mas será que deu erro de novo? Não é possível. Acho que é no outro, né? Vamos lá. Cadastro realizado com sucesso. Tá aí, gente, ó. Cadastro re realizado com sucesso. Agora é só você esperar, né? o último cadastro que nós fizemos aqui demorou aí 24 horas Eles colocaram no ar sem problema né? Agora desejo sucesso para você que fez esse cadastro E boa sorte, né? que geralmente quem controla esses painéis não somos nós né? Nós fazemos apenas o cadastro e recomendamos esses painéis para você né? é, Deixa eu ver aqui como é está o sistema de gravação é, falar nisso, né? Falar nisso estamos estamos aí caminhando aí, né? Para a época mais um pouquinho, época do Natal. O pessoal que está aí me ouvindo, né? Pela videoaula, eu nas próximas videoaulas vou, vou soltar aí, né? Vou soltar aí um pacote de vinhetas especial pro Natal. Você que tem a sua rádio, uma, uma, um pacote de vinheta profissional, especialmente pro Natal, que vai ser ó, batata, vai ser jóia para você. A tua rádio vai ser, fica lindona, tá bom? Um abraço para você, um abraço do professor Boina e até a próxima. Em nome de Cristo Jesus, www.radiosaudadosertão.net É a nossa rádio, é a melhor rádio sertaneja evangélica do estado de São Paulo e do Brasil. Deus de 2013, levando a palavra de Deus para todos os povos. audiência comprovada em vários países do mundo já, hein? Um abraço a todos. Tchau, gente!